Como é o curso? Assim como os demais cursos da nossa faculdade, o curso de Gestão de Recursos Humanos tem duração de 3 anos, com aulas no período noturno, com horário de início às 19 horas. São 40 vagas com processo seletivo semestral. O que faz o tecnólogo ou a tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos? O tecnólogo ou a tecnóloga, nesse curso, atua no planejamento, avaliação e gestão de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços presentes em organizações, instituições públicas ou privadas de todos os portes e ramos de atuação, bem como promove a constante atualização e investigação tecnológica, visando o aperfeiçoamento humano, para os diversos setores das organizações. Onde o tecnólogo ou a tecnóloga em gestão de recursos humanos pode trabalhar? As oportunidades profissionais incluem atuação em âmbito nacional, como gestor em razão da formação recebida, ou âmbito estadual, com as competências específicas para atuar nas peculiaridades da economia estadual ou regional, em especial em seu próprio negócio, consultoria, turismo, comércio, indústria e outros, em pequenas empresas, na continuidade de empresas familiares, nas médias empresas da região, entre outros. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos vídeos dos nossos outros cursos. Certamente existe algum que se adequa ao seu perfil.